Eu nunca estive em uma zona de guerra, pai. A guerra veio até mim de uma forma diferente. Através do trabalho de um fotógrafo de guerra. Um pai, como você. O que me What makes me faz lutar? Não, Vinha democracia! democracia! Ele me permitiu explorar a sua lente para que eu pudesse contar a história de um combatente da de informação dessa nossa era. Mas eu quis ir além das ações dos campos de batalha. Ele mergulhou a fundo na sua angústia. O trabalho de papai... o Ele em Ti vede che papà vuole la morte. André Leon cruza una fronteira perturbadora. Entre la vita e a morte. look at someone in the eyes and then you understand they will die. You're gonna die man. You're gonna die sometimes. There is no other end for people like us, you know? You're not a soldier! You are not!